Voltando aqui para São Paulo, viação cometa, Ribeirão Preto. O pneu acabou de estourar, olha olha lá onde ficou. Olha, olha a situação atual aqui. É. Ele, ele, ele teve a sorte que soltou, soltou fora. E aqui ele ficou, ficou praticamente, levou a câmera de ar atrás. Ele fica tá com o de ar atrás. E aí o É, segundo o senhor me falou, eles recapiam o pneu de trás, né? Aproveitam o, o da frente e aí acontece isso, né? Então. Quer dizer, prejuízo aí para o consumidor, né? tá pagando e fica atrasado aí na, na estrada. Bom, agora vai trocar o pneu que vai demorar aí, pelo menos uma hora. Aqui o step. Olha a aí do step. estava em bom um estado não, né? isso aí. Então, chegou outro ônibus, agora a gente vai pegar o lugar do, do outro, né? Se tiver sobrando. Tem oito pessoas ainda aqui, então. Vamos ver se, se dá. Na verdade são 10 junto com o policial. Tem quantos lugares, senhor? 15. 15? Ah, então dá. Dá sobra. São 10. Os policiais são 10, né? Então posso vir lá. Tá